Franca, hoje dia 23. Faz 23 anos na prefeitura. Você trabalhou na prefeitura? É, então o senhor conhece bastante aquela dessa franca? Não, eu não conheço, o resto eu não conheço, porque a demais, né? No tempo que eu trabalhava lá, eu não sabia. Né? Qual que é o nome do senhor? É o nome? O nome do senhor? É. Eu não tenho leitura O nome do senhor é? José Guilherme Ramos. Ô, senhor José, me fala então um pouco da família do senhor, que é a família Ramos, né? É, Fala do nome dos irmãos do senhor, das irmãs. Eram quantos? quatro irmãos. Três irmãos. E três Fala o nome dela. É um Os irmãos do senhor, como que chamam? É José Guilherme, o senhor e mais quem? É. E mais quem? O nome deles? O nome deles é José Guilherme, e Antônio Guilherme, e o Cachorro é o Reginaldo Donizete O senhor falou que conta quantos anos? Eu? É... 91 anos E o senhor é nascido lá? Nascido Bom Jardim É De quem nascido que é? Lá, dizer, de e quem é que era o dono da fazenda lá? O senhor não lembra, né? E o senhor veio para Franca que, com que idade? Estava com certinho mesmo. Aí pra cá, aqui não tinha nada. Aqui E mais, aí não tinha nada, aqui. Como que chama esse bairro aqui? Aqui, Vila Aparecida. Né? Vila Aparecida. A, a igreja ali da Capelinha, ela ficava separada, né? A igreja é dentro a vila parecida era longe, ali a, a capelinha era longe, de Franca, né? Porque era separado, né? Eu sei, mas de primeiro era longe. A praça ali tudo era no chão. É... E o senhor trabalhou na prefeitura? anos. O senhor entrou na administração de quem? Do Maurício. O mais velho, Doutor Lancha? É. Doutor Lancha? É. O Flávio Rocha. Não, o Flávio Rocha foi depois, né? Foi depois. O Gozwém. O senhor trabalhou com o Gosway. É o... O Palermo, o Hélio Palermo. O senhor já estava lá. Doutor Lancha. Doutor Lancha trabalhou bastante, né? Ele, ele fez a Francal... O lanchão. depois o do... O enjoadinho. O enjoadinho é o O Era bom. Era um problema mesmo, O pessoal trabalhava na época dele, né? só fazer corda. É mesmo? É. O senhor trabalhou... 23 anos, né? 23 anos Então esse corgo da Hélio Palermo o senhor conhece É, Franca tem três córregos, né? É o da Hélio Palermo, o Cubatão e o Espraiado o de lá e o de cá cruzou o cintileiro, e cruzou dois a lua vira. Aí vai, depois é de cá. Aí depois o meio e Ficou é aqui, né? É, e ficou bom, hein? Eu sou José. Me fala do, do, do pai do senhor, como que ele chamava? José Guilherme. José Guilherme. É. Aí eu não rabo cabelo, não. O senhor não o, A mãe do senhor é de que família? Família. Como que era o nome dela? Inácia. Morreu há muito tempo. O pai do senhor durou quantos anos? Meu pai. Bem lá, eu não acho que eu não igual. Uns, no... Uns 90 anos? É. O senhor não trabalhou na roça, não? Eu? É. Eu nasci na roça. Fui trabalhamos na roça. Conhece a moçota? Zé Pinheiro, na selva. Uai, eu conheço lá, eu fui lá. Quem era administrador lá? Eu sou Olívio Raiz. O senhor morou lá? Morei, bicho, o quê? Morei duas vezes lá, onze anos. Então o senhor conhece muita gente aqui de Cristais Paulista? O senhor, mudou, então. o senhor conhece o, o, o Mauricim Chinale? Chin... É igual, Nasceu lá? Nasceu lá. O gabão para trabalhar era ler, né? Café, puta, coisa. Zé Pinheiro nasceu ali. Ah, eu sou Zé Pinheiro, que é o, o sogro do. O Fábio Meirelles, né? É. A fazenda tá lá ainda, bonita, né? A colônia ali era grande? É. é. Cria porco. Cria porco? Quem é que é esse moço? É. é você vizinho, é vizinho? É. Eu andei pra cá essa semana. Você, é mais... você veio de onde? Eu sou de Tirapuã. Tirapuã. Ele é lá da fazenda Barra Grande. Ah, eu sei onde é. é. Eu sei onde é. Eu sou, eu sou Guilherme. Vou falar um pouquinho mais da, daquela, daquele cristais paulista, o Guapuã. não, é uma bomba, né? Tem tanta gente, rapaz mundo, né? de novo, né? Tinha uma festa boa aí. Lembra? A primeira é assim, lá na, na chave da taquara. Na, na chave da taquara, assim, começava dia primeiro, né? A festa lá. Começava em taquara? Sei. Né, e depois já começava em cristais, né? A festa. Mas a uma boa noite, meu Ô, Guilherme. Eu sou amigo do senhor que está com 97 anos, Sou Olívio Costa. Olívio, Olívio Costa, o bicicleteiro. Ah, mas morro, porque... Morreu nada, está vivo, senhor? É. O Olívio? Olívio Raiz? Não, o Solívio Olívio Raiz morreu, mas o Sou Olívio Costa é um moreno, morava lá no Pouso Alto. No... Nossa, Você não lembra, não? Ele era. Sou ah, é Francisco Costa, que era o um pai de Sebastião Costa, não me engano. Ah, é. Ali quase todo mundo conhecido né? isso aí. O senhor conheceu os pop na época que eles moravam lá? Os pop? Suadelmo pop? É, no alto E tinha o A, a família do o moço da tecendo bicicleta dele, ó. Olha lá. Ele tá ajeitado ali, né? Tem que preparar essa rampa de. <risos> Precisa, né? Fazer uma rampa boa. Eu sou Guilherme, e na chave de Taquara, o senhor conheceu muita gente ali ou não? Eu conhecia porque temos de festa, tratava tá, todo mundo assim, lá, né? Ali era a terra do, dos Pelizaros, né? Pelizaros, é, é, é. ali é só Pelizaros, né? até o que encontrava lá no estado, claro que Lá eu é a festa lá, né? então eu tinha um caso de Renato, eu nem trocou de roupa não só por na peça né quando né? foi no sábado até mais quando foi no sábado e um bairro para baixo aí tem mais dois e aí vestiu, um coisa nova é o quarto chapeu e sempre monta a base aí lá fazendo mais um e vai muito bom aí uma... até dois veio a. É, um, é uma cobra? Não. Não. Um bicho igual um cachorro. Igual cachorro. Aquilo fede pra caramba, né? Mas peraí. Aí ele pegou e vestiu bem, né? É. E correu um bicho assim, ó. E falou, ah, vou pegar, né? Quando ele pegou no rabo dela, ela enfiou no buraco, né? buraco, mijou no peito dele, tudo. Nossa! Ah não, pelo amor de Deus. Eu pra trás. Né? do pé do de novo, né? Chegou lá, mas ele falar pelo amor de Deus, aqui ah. você não vai dormir não. Foi a oh. melhor coisa do a, a, a, Aquilo dá uma gatinha danada, né? Nossa senhora! Eu só vi duas. Essa que ele enfeitou ele e depois havia uma né? lá, na, lá no mesmo, lá na fazenda, mas sumiu também. A gente via falar desse bicho que era, era fedoreto mesmo, né? Ah, coisa ruim, muito ruim, né? É coisa ruim. É, é um tipo de gambá, mais ou menos? É um outro, como é que Esqueci o nome, para eu já estava aquela da América. Mas aquela lá foi a primeira e a última, viu? Lontra. Lontra. É Lontra. Ela, é, ela é rajada, né? Então o senhor frequentou o baile ali? É? O senhor frequentou o baile ali? Ah, nós lá, mas... tinha, tinha um sanfoneiro bom lá, moreno, é... o... irmão do seu Olívio. Olívio... Olívio Costa não, não sei se você chamava Orlando Olívio Raiz Sou Olívio Raiz é, Sou Olívio Eu não conheci não eu, A irmandade dele o, o pai do senhor, o senhor falou o nome que é Guilherme O senhor conheceu irmãos dele? Os tidos É Como que chamava? O, o, não é avô, não, é, é irmãos dele. Irmãos do, do pai do senhor. Ah, é verdade, ele tem muito. Conheci o então, Vietnã. É a pequena, as né, coisas mudaram para o outro lado. Aí. Não. Perdeu o contato? Perdeu o contato. O senhor Zé, e avô? O senhor conheceu? Avô? A hum. avó não conhecia, não, mas a avó conhecia. Lá depois do Eduardo, nós tínhamos. Como que chamava? Eu acho que foi José Guilherme. Me parece que é. O senhor tem esse nome por causa do pai do senhor? Pai. Ah, é. José Guilherme Ramos. O Orlando. Beleza, eu venho com ele para lá, se fala assim, José Mineiro. Eu fui nasci aqui mesmo e andava. E veio batizar na matriz. Ah, eu estou sem grana. Você é mineiro? Aqui, mineiro. Não é de mineiro, E o senhor casou aqui em Franca? Eu? É. Ah, Quantos filhos? Não, em Cristais. Em Cristais? É. A esposa do senhor é de que família? Era? A, a É, o nome dela. O senhor ficou quantos anos casado? Eu? É. Só, minha mulher morreu. Aqui em Franca? Quatro, sete anos. Quantos filhos? Filhos. É. Três é mulheres e três homens, O, do... o nome desse. Renato e o Reginaldo. O Reginaldo é tão um fácil, É. E as mulheres? As mulheres... É... Eu esqueço. A gente vai ficar mulher, parece que estamos Ainda mais na saudade que tal, né? A Maria, parecida... O senhor Zé, a esposa do senhor, como que chamava? la ah, é Inácia. Inácia, é. Inácia de... Você não lembra, não. É isso aí. Que coisa boa conhecer o senhor. Agora eu. eu, eu, eu, eu e o. Foi prefeito lá. O prefeito conheceu né? muito bem, né? O prefeito de Cristo? O prefeito né? de O primeiro foi tá o Depois o. O que está lá? O de Souza. Gis, né? O Maurício. O Maurício. O senhor aposentou em qual, qual administração? Eu? É. Primeiro foi o, agora se chama aquele mais velho lá, é o mais velho que tinha lá, quando eu entrei ele estava lá, quando nós começamos a franchar o... O, o Lancha Filho, é... José Lancha, é, era, era. já vai muito tempo. O senhor pita há quantos anos? O senhor, comi... Meu filho. O, o senhor pita, fuma? Eu parei um ano, mas faz tempo. Para mim não faz barco, eu não trago. Né? Eu da boca para fora. E quantos anos já que o senhor fuma? Ah, de, de, eu estava com, com 15 anos. E? Depois parei um ano, quando ela foi consertar a, a, a chuva ali. O fedor arado lá juntou duas, duas turmas. Ah, rapaz, isso é capital. Isso aí. Aí eu voltei outra vez. A cachoeira lá do Clube dos Bargui, ali. é Ali? Clube do Bargues. Aqui lá foi tudo. Eu que fiz a pedra, costurar aquela pedra ali. Aquele foi na época do Maurício. É? Maurício Sandoval? Não. Foi. É? É. Na verdade, aí eu não estou lembrado do, do, do... Os viadutos lá? Foi na época dele. Foi, né? É. Na época eu estava vereador. A vida, Sr. Zé, o que, que é a vida para o senhor? Para mim, graças a Deus, está tudo bom. O senhor estudou lá em, na eu escola rural? Tem tempo estudar, né? Porque... Quando o meu pai morreu, era aquele menino, né? Mas eu não gosto de serviço, perdão. Né? Ali na mococa o senhor trabalhou na enxada ou não? Ixi, ali, tudo, né? Machado. Ali tem muito é coqueiro, né? Ixi, não é Baca... tem. Macaúba? Tinha uma macaúba de gás, de... já viu o macaúde de gás? O Zé Pinheiro, mandou cortar. O Zé dois lá e cortou. Né? Eu... aqui. é mais ou menos... Seis... seis, seis, seis na altura é de seis anos, uma pra cima, né? Eu cortou embaixo para enterrar lá no próximo maior. O a era eu lá e que tinha na a terra e depois deu certo, estava muito trabalho. Muito... O senhor conheceu o, o, o Zé, Zé Pinheiro? Eu Ali eu, tira... O Zé Pinheiro, quando ele morreu, nós trabalhando aqui casa o tempo é dele. A pessoa de né? Quando eu, Aí o Zé Pinheiro falou. Nossa, vai, meu foi o tempo que me deu o amarelão no café, você lembra? Então, aí ele falou, não, fica quieto aí. Vai, vai, vai. Então o dinheiro já estava crescendo, né? já tava... eu falei que você vencer aqui na cidade. Né? Aí nós. Aí nós pegamos e foi O senhor casou em Cristais? O senhor casou em Cristais? Tá Eles estão colocando propaganda. O senhor casou em Cristais Paulista. Como que chamava o sogro do senhor? Meu sogro? É. Só meu sogro não tinha, meu pai tinha morrido. É. A sogra... A mãe da, da esposa do senhor, o senhor não conheceu não, o senhor conheceu a esposa do senhor aonde, lá em Cristais, na fazenda lá ou não, Mococa, Ela morava lá também, cunhado do senhor, quem é que era? Vila Aparecida, tô aqui conversando com um ex-funcionário da prefeitura, aposentado. Sou José Guilherme Ramos. Encontrar o senhor para registrar essa história bonita. Parabéns. Não, não. É. O senhor, eu uso cadeira de rodas? Certo? É. Acidente de carro. Ô, senhor José, o senhor lembra da construção da, do prédio da prefeitura? Da prefeitura? É. Não, né? prefeitura mesmo? É, da prefeitura. É, agora, quando nós mudou, nós mudou para cá, já tinha feito. A, já tinha feito a construção nova ali na. Presidente Vargas? Fazia, fazia, peitava a Fazia tudo. Faz todo lugar. O desfile de 7 de setembro era uma festa bonita, né? Tinha muita fanfarra, banda de música. Não faz mais festa bonita, não. Aí quando chegava lá, ia de parar lá, nós rapiava lá assim, não tem de vergonha. não é pagava nada, porque não, não tem de pé dessa não. <risos> a Morgiana, então, e você andou, o senhor viajou na Morgiana até Pedregulho? Aqui, é, não, não. só é né? Aqui pra é. Ristinga? Aí, né? Boa sorte. Boa sorte. É, tem 91 anos tem muita história. É né? é possível, é mais ah, e já deu uma estiada hoje. Ah, mas essa chuva foi boa, né? Não estou acostumado com chuva assim, velho. É, Esse... inverno, né? É, ué. Parecia que é inverno. Mas de primeiro parece que chovia mais, não é? Eu sou... é. De primeiro chovia mais, é, né? Simplesmente às vezes só Olha, quando eu eu lembrei do Margot lá no Zabicó. Naquele tempo, invernou. Nós, o nosso fumíamos estava tudo no café, estava tudo. bonecando? Não, estava tudo errado. Aí tava chovendo, nós não foi na roça, eu fui na café, né, na, na, na Roma. Aí nós pegou ele, nós foi lá. A, minha, minha mãe falou assim, ela ah, vai, você fazer favor, fazer Aí estava com as chuvischinha aí, assim, fazer favor, fazer Então ele <risos> <coughs> Tava o um forco ali na boa, viu? E ralava a, a, a, a, o milho no.. No ralo de. É. Na mão. Eu já fui muito ralinho ali. É meu? O último é um tempo que eu tava aqui. Lá o outro foi até a rapaz ali, ó. Esse tamanho assim. Eu já não uso mais, né? É. O pessoal hoje usa o liquidificador, né? Bate no liquidificador. Mas a pamonha gostosa é aquela feita naquele ralo, né? De sal. De sal. De sal é mim Pamonha. E se tiver um pedaço de queijo no meio dela, hein? Se tiver, cada mão é Eu tô aqui tirando uma história com o Sr. José Ramos e dando uma risada boa. Ô Sr. Zé, o senhor não me falou naquela época tinha umas vacas bravas, não tinha? Isso, foi muito brava mesmo. Senhor... Eu sabia lá que o nosso lá e não ia trabalhar mais de campanha. E eu, também um mês tinha uma vaca amarela lá que eu estou plantando. Conhecer o Oripe. Oripe? Ah, vou te contar, mano. eu te gostava. Eu sou vim para eu, eu buscava minha vaca lá com bezerra aí, porque eu não vou. Porque... Aí o compadre Oripe, até já morreu. Ele, para trocar, chegar essa vaca do povo, ela não era lá. Só que eu também não enfrentava, né? Os que nós tinha né? Um negócio meio que sai e morta Aí pegava-me com raça, era o compadre Olímpio, era forte, já estava acostumado mesmo com o grado, né? mas aquela lá era brava mesmo. Né? Pegava até a sombra. Isso é pra mim. Tem muita gente que passou a perda. Né? Quando era moleque lá em Abrão Correntes, perto de Abrão Correntes, lá tem que pegar argudão, né? Então a vaca, uma então, vaca minha brava, a vaca veio, e a mulher que tá falando argodão, a sua o argumento andando no rego. Só que a vaca não foi, né? E, mas acontecia assim, aquela coisa que eu não te contar. Né? Ah, é demais. Né? Ô, ô, ô senhor Zé, de primeiro para vir na cidade ali, passava dentro do, do pasto, né? Passava dentro do pasto, no meio do pasto. Ah, a, lá na. Subir na mococa, não tinha cerca né, no. Estrada. Não, tinha estrada, mas a, a estrada era, era no meio do pasto. Ah, é. Você estava passando ali, tinha a vaca deitada no caminho? Tinha... Não, ali as vacas do... é, só a vaca mesmo, quando foi... né? É. Costumava, é, costumava. É isso aí eu nunca gostei de mexer com vaca, não. E carro de boi? Carro ah, de boi, eu encontrei para os caminhos longe, montava em cima do carro e deixava, ia cantando <risos> lá, lá o o oh, oh, E tinha carro de boi bom ali no, no, ah, na fazenda Bocó. E o páscoa? Eu não lembro eu não, olha o páscoa. Não subir lá, lá quem é meu amigo ali, de Cristais Paulista, é o Tionzinho. Ele casou com a filha do seu Olívio. Não me engano, a filha mais velha do seu Olívio Raiz. O Chãozinho. Ele falou assim, eu conheço aquela fazenda, a Divisa. A Divisa. Meu Deus, que já É. Não, primeiro eu o velho mesmo. É mais velho, né? É tá mais velho. Casado com o padre Sebastião, não sei do quê É esse tchãozinho. Ele é vivo. É. é, é. é. Depois ele veio para Cristais Paulista, trabalhou eu, com o caminhão. Tomaram café, tomaram caminhão. É. Uma vez ela foi lá de cá de buscar a cana para plantar lá, né? É esse, esse tchãozinho. É isso aí. Então, o senhor conheceu os filhos do senhor Olívio Raiz? O Toninho Raiz? O Toninho o senhor conhece? É, ele foi prefeito lá. O Toninho foi prefeito em Cristais. O Zé Carlos Raiz. Dessa, depois, agora foi uma mulher, não foi? Agora é uma mulher que está lá. É, né? A doutora Catiucci. Está vencendo também já. Está, né? está, tá, esse ano. O. Eu sou José. O senhor conheceu a dona Rosa do Sou. Senhor... Dona Rosa? Sebastião Marques. Isaías Marques. Esse tinha um armazém lá. Em cristais Paulista, Ah, em cristais, né? É. Cristais Paulista. É isso aí. Ó, oh, um abraço pro senhor. Fica com Deus. E obrigado, ah. o senhor, ter conversado comigo. Ah. Né? Uma história bonita. Quer o café? não café? obrigado. Obrigado, senhor. O senhor mora com quem? E aí a minha filha, a minha filha. Ela Ela é que cuida do senhor. Ela que cuida. eu cuido. Eu cuido. <risos> é isso aí. É, o pai é pai, né? Ó, oh, fica com Deus. É, vai com Deus também. Gente. Que bom. O senhor tem quantos netos? Eu? É. A tá mais velho tem sete filhos. A tá mais velho. É. A outra... A é um filho novo aqui. Tem mais mas o senhor tem bisneto? Talvez nada é essa que 91 anos? 91 é. anos? 91 anos, É uma boa jornada, né? Ah, está. Se não andou cabelo no prato. né? Tinha no peito. foi ele que acabou, né? Ligou tudo. Até na cabeça do. Quando velho, aí, ó. Cabelo vez no peito. Até a cabeça do senhor ficou, ficou sem cabelo, é? Né? Não, quase não, sem não cabelo. Cabelo não tem mesmo, porque eu rabo tudo. <risos> eu também eu sou ruim. Mas é do chapéu. Se tiver de sol, eu não ando sem chapéu, gente. É bom. É um hábito bom. Né? certeza, esquece. É uma coisa que mais vai dar esse senhora, né? Eu, eu, eu né? é, o, a previsão é que no final do, da, da semana vai ter mais chuva é. sábado e domingo é a época dela, né molhar a terra é. É. o sou Zé, eu estou olhando esse, esse alicerce aqui desse, desse muro de pedra de primeiro fazia a casa, tudo era com pedra barroada, né? É. Aí senti lá e pôs pedra, né? O carro de joia, da bucoca, que trouxe pra cá. Aí o meu filho tinha um carro aí, um carro aí. Depois fechou uma porta aí, ele casou, né? É. Agora lá na frente. E ficou. Mas se quiser tirar também, pode abrir o abrir ali né, Mas é que, que, que aí, sabe o que eu faço ali né, é. aí eu saio e já vou dormir, a carminha tá lá. A alimentação do senhor o, senhor, o senhor come muito ovo ou não, de manhã cedo o senhor come ovo? É. eu a alimentação que eu não posso comer é carne, carne, carne. Carne, carne é só de galinha, como bastante verdura? Verdura o senhor come? O senhor come arroz com feijão? Arroz com feijão, farinha com feijão, ferva, né? Porque o piracinho me estragou. Por quê? Foi em outro caso. Mas quando eu frutava a carne, Misturava depois vendia, né? O gosto foi dar essa bobagem lá. Ixi, calma. Vamos sair, levar. Você tem escolinha, moço? Você tem escolinha? Eu não tinha dinheiro que o senhor falou. Você tem escolinha? Eu não sei, ele não sabe. Eu não sei. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. É isso aí. São Guilherme, um abraço pro senhor. Fique com Deus.